Hey, clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Blasphemous Central de é sensacional para PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch A gente tá jogando a DLC, Steer of Down. E hoje eu pretendo fazer o último episódio vamos enfrentar o último chefe dessa DLC E vamos lá No último vídeo a gente enfrentou a última amanhecida E assim que enfrentou ela, algo acordou, que eu vou colocar na thumb provavelmente esse algo que acordou, a gente vai encontrar bem aqui, no pátio, não, não bem aqui, mas aqui é o teleporte mais próximo, né? Aqui na árvore ferrosa, a gente chegou a mostrar num vídeo, essa árvore, acho que no um terceiro da DLC E nele, tem o Salão da Aurora, na época, só apenas duas dessas estátuas, que são as amanhecidas, representam as amanhecidas, estavam com a arma que era a arqueira e a do machado. Uma vez que a gente derrotou as quatro, esse sarcófago de espelho, ele, ele quebrou e algo saiu de dentro. E esse algo a gente vai enfrentar agora. É bem, não é muito complicado. Perto do que a gente já passou, não é muito complicado. Só para aqui e vamos. Tem uma animaçãozinha. Vamos ver. Vamos lá. Ah, Saeta, que o lamento lancinante que já quebrou os espelhos do meu túmulo agora consendo a luz. Saeta, que despertou o desolado, incendei estes cinco inertes. Minha punição, mil anos de tormenta, corrói meus ossos como veneno. Graça a uma paixão bordada a ouro, virtuosa, porém proibida, que deixei crescer em meu ser. Tem uma noção, né? Mas somente o milagre provê, somente o milagre toma de volta. Coisa engraçada, a animação parece que ela é enorme, né? E eu gostaria que ela fosse maior. Mas ela não é. Era do tamanho das outras. Em troca do meu despertar, devo encerrar tua intenção petulante e penitente então a noite longa chega ao fim Muito bem, tá aí a, a Louds, a primeira amanhecida A Louds ela é uma versão das quatro Amanhecidas juntos Ela começa pelo pior, na minha opinião E essa da espada para mim foi horrível Tomamos, tomamos, vamos, vamos, segurar um. Indo consideravelmente bem porque realmente essa aqui não pronto pra. Aí ela vai tentar se juntar Tem que dar o máximo de dano possível nela quando ela for fazer isso Você está adiantando é a próxima fase segunda fase é a lanceira Esse ataque eu não sei como desviar Ela bugou ali A gente encontrou muitos bugs ao longo dessa gameplay de hoje Eu Vou colocar no final do vídeo para vocês verem Que tristeza Vou tentar voltar Quanto mais se adiantar melhor E agora é a terceira amanhecida da arqueira começa a... se gira, gira vai brincar de radiância com a gente a gente nem deixou ela, ela avançar muito na conversa né? e agora é a do machado Uh, conseguimos defender. Yeah. Vou bater bastante, ela foi o nosso primeiro e as últimas chamas. Uh. Será que a gente vai conseguir derrotar? <risos> Agora foi. Bem tranquilo, depois de enfrentar as quatro amanhecidas no seu máximo... Essa gorila não é difícil. Não é difícil mesmo. Agora, se a gente entendeu bem, para não bugar... É só seguir em frente e descer. O que eu não mencionei... Aquele diálogo que ela falou pra gente... É a conclusão. É a conclusão viu? isso aqui. Agora a gente desce a Ponte do Calvário. Vai quebrar este olho aqui. Muito bem. Esta passarzinha E vamos pegar esse negócio. Coração brilhante do alvorecer. E é. não, aqui ó. Coração brilhante do amanhecer, que é uma meia-culpa Aumenta a velocidade do usuário após uma manobra de esquiva, mas reduz a defesa pela metade Sofreu para encontrar Essa DLC, ela não tem um final, mas ela tem uma conclusão que é o que a gente vai ver agora Menino que ajudou a gente, tocando trompete Para chamar as amanhecidas, agora está prostrado assim no chão Vamos trocar uma ideia com ele Laudes, oh minha Laudes Você recebe a liberdade? Você vai retornar para o outro lado do sonho, agora que cumpriu sua sentença? Diga-me que, diga que eu estarei ao seu lado. Diga-me que toda essa espera não foi em vão. Há valido a pena. E aí ele desaparece. Uma grande felicidade me espera Essa é a conclusão da DLC Legal, né? Agora, o que muda na verdade É o seguinte No primeiro vídeo Eu meio que snobei as penitências Que você pode escolher São três penitências Ou uma Uma terceira Onde não há necessidade uma quarta onde não há necessidade de cumprir nada, que é o que a gente está jogando agora mesmo então o que acontece, se você fizer uma dessas penitências você ganha skins e parece que itens, pelo que a gente está lendo nos comentários só que tem um... um a DLC está com alguns bugs, eu acho que eles vão arrumar Bom, é isso aí, foi bem legal a Steer of Dawn, DLC gratuita Nunca acho demais aí um negócio tão bem feito gratuitamente. Agora vamos ver se a gente consegue concluir aqui o último vídeo. Forma legal encontrando os NPCs mais importantes do jogo. Ver se a gente acha ele. não está aqui. Aí ah, encontramos o NPC mais importante. A gente vai concluir o vídeo fazendo um carinho, no um cachorrinho aí na frente da igreja. <risos> um jogo tanto, com tanta dor, o penitente tem um momento aí de né, fazer. <risos> Bom, talvez eu faça mais um vídeo a respeito das penitências né, que a gente não abordou e os itens né, que são encontrados. Fica assim pessoal, se você gostou dessa série, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga Metroidvania, jogozinho de recomendações, credo, penitente. deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta da lenda, e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade. Vou colocar os bugs que a gente enfrentou aí no final, vamos ver se é isso, se quiser umas loucuras, ela brinca um pouquinho de Radiância com a gente, Olha só, bug do milhão Parou de atacar a gente A gente conseguiria de todo jeito O que está Não, isso não é certo Isso não é certo Eu não consigo tomar dano dela Bom, a última fase dela era da. do martelo, né? Mas eu não quero assim. Vamos voltar. Vamos voltar. Assim eu não aceito a vitória. Muito bem. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Rick Eternal Muito bem. Não tem um final. Não tem um final, mas tem um desfecho. O bagulho tá meio bugado. Quem sabe se a gente mudar de tela, não Eita com cara pensar mudando de tela, muito bem Aqui a gente chega na ponte do calvário e é só cair A gente vai cair nessa enorme... Ah, o que que eu fui fazer? Eu imaginei que dava para cair ali Eu não estou usando. Ah, não, não estou, estou usando a língua em vez de usar. Tem sempre que usar o pergaminho. <risos> Parece que eu encontrei alguns bugs no, no jogo justo durante a gravação. Que bom. Tomara que dê certo. Agora a gente vai ter que ver se tem backup disso. Olha lá, o menininho tá aí, ó. Isso, deu certo. Deu, meio... <risos> ficou meio bugado. Gente, que zoado. Olha só, muito zoado. Bom, o que fazer, né? Nessa situação em que a gente se encontra Jogar tudo do zero? Acho que não <risos> Ali a gente vai pegar um item no olho dela E é só isso e Nossa